Querido Ser de Luz, seja muito bem-vindo a mais um dia do projeto Conexão com o Sol. Hoje é o nosso terceiro dia e vamos fazer a conexão com o Sol de Alcione. Alcione é uma estrela múltipla. É a estrela que mais brilha das Pleiades. Está na constelação de Touro e faz parte de um conglomerado de estrelas. As Sete Irmãs. É uma gigante azul, facilmente visível, olho nu, no hemisfério norte. E é ao redor de Alcione que está o gigantesco anel chamado de cinturão de fótons, que dá a ela constante iluminação. Então, vamos dizer, querida estrela de Alcione, Reconheço e agradeço o papel que exerce no nosso despertar, que nos permite receber essa chuva de fotos, que transforma as minhas moléculas e átomos e expande a minha consciência. Eu te reconheço e agradeço por nos abrir portais interdimensionais trazendo mais expansão e facilidade para o nosso despertar. Agradeço por esses fótons que nos doa e nos expande para além da terceira dimensão, abrindo as novas dimensões. Abro meu coração e de braços abertos me conecto à sua luz azulada que chega até a Terra, carregada de códigos luminosos. Eu abro o meu coração para receber ainda mais desta luz que modifica todo o meu sistema eletromagnético, tornando-me mais receptivo a todas as frequências que chegam e a toda transformação necessária para a minha ascensão.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 e recebo tudo que está aí para mim. Seus raios de luz fotônica chegam até a mim e harmonizam as minhas células e liberam as densidades que ainda insistiam em permanecer. Sinto a luz entrando e atingindo os menores espaços